Como compartilhar um arquivo em PDF para sua audiência usando o Google Drive. É isso aí, aqui é a Mila essa sou marqueteira digital, falo de lançamentos de cursos online e também de estratégias de redes sociais para negócios. E hoje eu vou te mostrar como você pode compartilhar um link de PDF através do seu Google Drive, por exemplo, quando você quer compartilhar um e-book. Vão aprender? Então vem comigo e não esquece de deixar o seu curtir, tá? esse vídeo tiver sentido para você então vamos lá vamos ao tutorial oi lindona tudo bem então hoje eu vou ensinar você nesse tutorial rápido como você coloca um arquivo pdf para ser com... compartilhado com a sua audiência você vai criar vamos supor um arquivo pdf que pode ser uma apresentação da sua empresa ou uma apresentação de um trabalho, que você de uma consultoria que você preste, ou de um atendimento que você preste, se você for terapeuta, não sei. Ou então um e-book que você queira disponibilizar, tá, para os seus seguidores, um e-book gratuito. Como você vai fazer isso? Primeiro você vai construir esse e-book. Você pode fazer isso no PowerPoint, você pode fazer isso no Slides aqui, tá? Que é o tipo PowerPoint dentro do próprio Google Drive gratuito Ou você pode fazer isso nesse site aqui chamado Canva.com Que tem uma série de templates aqui é, de, de artes, de criação, tá? Esse, esse site é muito rico para criação de material visual Você entra nele, fuça, é tranquilo de mexer você vai lá, procura por um template de e-book dentro dele. Depois eu faço um tutorial só do Canva aqui, que eu acho que vale a pena. Mas, a princípio, é isso. E você criou o seu e-book, gerou ele em PDF, beleza. Como é que você disponibiliza um link gratuito para as pessoas acessarem? Você vai pegar dentro do, do seu Google Drive, você escolhe a pasta, tá? Eu vou entrar aqui nessa pasta, por exemplo. E aí eu vou botar aqui, ó, um arquivo que eu tenho, que na verdade é uma apresentação da minha empresa, não é necessariamente um e-book, tá? Aí, eu entro aqui e arrasto pra cá. Arrastei pra cá, tá subindo. Aí, o arquivo tá aqui. É só você clicar aqui com o botão direito do mouse, depois com esquerdo do mouse, depois com o direito. Aí, você vai vir aqui em Share. Aí, você vem aqui em você vai copiar esse link aqui, copia esse link aqui. E é um link de viewer, isso aqui é muito importante. Para você copiar o link, a pessoa não conseguir editar, ela só vai visualizar. Aí você pega e manda isso no seu e-mail, você manda isso, coloca isso na sua bio. Você encaminha no seu WhatsApp o link, tá vendo aqui? Ou você coloca num botão no seu site. Você vem aqui, abrir e uma janela anônima, só para você ver como é que fica. E quando você tiver compartilhado, vai aparecer exatamente assim. A pessoa pode baixar se você quiser, mas ela não pode editar esse PDF. Mas dessa forma você, com um único link, você consegue compartilhar. É isso, espero que você tenha gostado. Um beijo, se cuida!